Olá, pessoal, tudo bem? A gente começa hoje é, mais um vídeo né, da nossa disciplina Boletica de Programação 1, onde eu vou falar para vocês, nesse nosso terceiro módulo, sobre entrada e saída de dados e modularização. Então vamos lá para os nossos slides. É, pessoal, é importante vocês entenderem o seguinte. Todo e qualquer programa, ou melhor dizendo, né, a maioria deles, ele precisou interagir com o usuário a fim de ler dados fornecidos por ele, né, normalmente dados são fornecidos pelo teclado, e imprimir mensagens aos usuários na tela. É, ao teclado e à tela, a gente costuma dar o nome de entrada e saída padrão. Em Python, essas interações com o usuário, elas são providas por meio de duas funções, basicamente. A função print e a função input. A função print, pessoal, o que ela faz, basicamente, é imprimir na tela o que ela recebe como argumento. Enquanto que a função input, ela, ela realiza a leitura do que é digitado, no teclado pelo usuário. Vamos falar então um pouco mais sobre essas funções? Então, é, começando pela função print, pessoal, essa função ela recebe uma lista de valores separados por vírgula e vai imprimir cada valor com espaço em branco entre eles e sempre pulando de linha no final. Então, essa aqui é a sintaxe da nossa função print, né, ela recebe né, aí como, como argumentos, né, uma lista de valores separados por vírgulas e acaba imprimindo esses valores na tela é, com espaço em branco entre eles e com uma nova linha no final. Então, se a gente abrir o nosso interpretador do Python e digitar print42, a função print vai imprimir o 42 na tela. Se a gente colocar print a string olá, ele vai imprimir olá na nossa saída padrão. Eu posso também imprimir o valor de uma variável, né? Então, por exemplo, se eu atribuir o um 2 a uma variável x e pedir para imprimir x, eu vou acabar imprimindo o 2, né? O Python vai acabar imprimindo o valor da variável x. Eu posso, pessoal, dentro aí da, de uma única chamada da função print, imprimir várias coisas, né? Porque, afinal de contas, é, ela recebe como parâmetro uma lista de valores separados por vírgulas. Então, nesse terceiro exemplo aqui, eu estou imprimindo uma string, né? a carne pesa, né? aí eu vou imprimir aqui o valor 10 que foi atribuído anteriormente a variável q e finalmente o um símbolo relacionado a quilogramas. Né? Então, depois desse, desse comando aqui, dessa instrução print, eu vou receber na tela a seguinte frase a carne pesa 10 quilos. É, além do, do que a gente vai imprimir, né, a gente pode passar outros argumentos para a função print. Né? Um deles, a gente passa através do parâmetro sep. O que faz é parâmetro, pessoal? Ele é usado para a gente alterar aquela string que é inserida automaticamente entre dois valores consecutivos da lista de parâmetros da função. A gente sabe que o, a função print, né, ela, ela adiciona um espaço em branco entre o que ela vai imprimir. Mas se a gente quiser mudar isso, né? Se a gente quiser fazer com que ela imprima outra coisa entre os valores que ela vai imprimir, a gente pode fazer isso utilizando esse parâmetro CEP. Como é que a gente faz isso, pessoal? A gente coloca ele, né? A gente coloca, dentre os parâmetros recebidos pela print, a gente coloca o parâmetro CEP, seguido de um igual, seguido do que a gente quer que o Python utilize para separar os valores, então, por exemplo, esse, esse comando aqui, essa instrução, vai imprimir na tela 2, 3, 4, separado por, é, por um tracinho, asterisco, tracinho. Por quê? Né? Porque eu pedi para o print fazer isso, né? Então, ao invés dele separar 2, 3 e 4 por meio do espaço, ele vai separá-los por meio dessa, desse trio de caracteres. Aí. um outro parâmetro bastante interessante também, que a gente pode... É, utilizado na função print é o parâmetro end que ele pode ser usado para alterar a string inserida automaticamente ao final da lista de valores a serem impressos como a gente já viu também pessoal é, o print né? a função print ela sempre pula de linha ao final da lista de valores que ela imprime. mas se a gente quiser alterar isso a gente pode usar para tal o parâmetro end. Né? então aqui eu tenho duas instruções, né? dois comandos print, onde no primeiro eu vou imprimir a string primeira linha, no segundo a string segunda linha, certo? Só que agora eu quero que a separação né, entre essas duas impressões não seja mais uma, uma nova linha, e seja sim um espaço barra, barra, espaço, então eu coloco um end aqui, igual ao que eu quero né, utilizar como final de linha então, após a execução desses dois comandos aqui, dessas duas instruções eu vou ter o seguinte impresso né, a... eu vou ter a primeira linha, espaço, barra, barra, espaço, segunda linha, impresso na minha saída padrão ah, ou seja, eu não vou ter primeira linha, nova linha, segunda linha. E sim, espaço, barra, barra, espaço, porque eu pedi para que o print fizesse isso utilizando o parâmetro end. Bom, pessoal, sobre a função input, é, ela recebe uma mensagem, que também é uma string, né? Que é exibida na tela, e que informa o usuário o que ele precisa digitar, certo? E aí, quando o usuário tem um o digital que foi solicitado, ele tem que teclar ENTER e o que que faz a função print desculpa, a função input ela envia o que foi digitado ou seja, a string né? sempre que foi digitado a string a uma determinada variável então a função input ela serve para que a gente leia informações passadas pelo usuário para que o programa leia informações passadas pelo usuário é, normalmente essas informações são passadas pelo teclado tá legal? E essa informação, pessoal, para o Python é sempre um string. Tá? Então, aqui né, eu tenho a sintaxe da função input. Tá? Então, aqui eu tenho uma variável, que eu chamei aqui genericamente de var, que vai receber o que o usuário digitar no teclado depois da mensagem que a gente colocou é, como parâmetro da função input. Tá? Aqui, pessoal, é muito interessante vocês observarem o seguinte. Tudo que é digitado pelo usuário no teclado, o Python interpreta como se fosse um string. Tá bom? Então, depois do teclado enter, essa variável aqui vai, vai receber o que for digitado pelo usuário como uma string. E aí, se você quiser transformar esse valor em um número, por exemplo, a gente pode fazer o que a gente já aprendeu lá atrás, chamado casting. Né? Com esse casting eu posso alterar o tipo da variável var para ser, por exemplo, o um inteiro, um float ou um booleano. Vamos alguns um exemplo da, dessa função, do uso dessa função. Então, aqui, por exemplo, eu estou chamando a função input, Passando como parâmetro para ela, a frase digite o valor de X. Então, o usuário vai receber essa mensagem é, na tela, né? Ele vai ver essa mensagem na tela. Ela vai aparecer assim. E aí, vamos supor que ele digitou 3 e deu Enter. Tá? Então, esse 3 vai ser colocado na variável x, mas como uma string, pessoal. Tanto é que se você digitar em x no interpretador, vai aparecer o um três entre duas aspas simples, porque esse x é uma string. Então, a gente não consegue, por exemplo, fazer um, algo tipo x mais 2, né, exatamente, porque x não é um número, não é uma variável tipo inteiro ou real, mas sim uma variável tipo string, pelo menos inicialmente. Então, se eu tentar somar 2 a x, eu vou obter um erro, né? O Python vai me gerar uma mensagem de erro. Mas eu posso muito bem atribuir agora a variável y o que tem x, mas como um valor inteiro, né? Então aqui eu estou fazendo casting, né? Eu estou mudando o tipo né? do valor armazenado em x, que no caso é uma string, para um valor inteiro. Então, agora y, né, ele tem o um valor 3, mas como um número, de fato. Né? E aí, se eu fizer 3 mais 2, eu vou receber 5. Como eu gostaria né, que tivesse acontecido lá atrás, mas não aconteceu, porque o x é, seria uma variável tipo string, porque ele recebe uma string é, da função do Pessoal, é, vocês notaram, né, que quando a gente começou a falar, a falar do print e do input, a gente falou em função, né pessoal, então, tanto o input quanto o print são funções fornecidas pela linguagem Python, né, que nos permitem, né, programar e tentar com isso resolver um determinado problema computacional. Mas a gente também pode criar funções nossas dentro do Python. então o que seria uma função, né? É, genericamente falando, pessoal, uma função é basicamente um pedaço de código que executa alguma tarefa e que pode ser reutilizado quantas vezes for necessário. Essas funções, pessoal, elas são úteis para várias coisas, tá? Elas são úteis, por exemplo, quando a gente necessita executar uma sequência de instruções várias vezes, elas permitem que a gente reutilize partes do código e modularize ele, facilitando a sua manutenção, além de permitir aos programadores, né, permitir que a gente resolva o problema decompondo aí, fragmentando em problemas menores. Falando um pouco sobre essa atividade é, primeira aqui, pessoal, quando disse que as funções são úteis gente precisa executar uma sequência de instruções várias vezes, só para facilitar um pouco a compreensão dessa utilidade aqui para vocês, imagine que vocês é, têm lá um determinado problema computacional que vocês estão resolvendo por meio de um programa e vocês, por algum motivo dentro desse programa precisam calcular, é, sei lá, a conversão de Celsius para Fahrenheit várias vezes, né, em várias partes do programa. Para que vocês não precisem codificar essa, essa transformação várias vezes, né? o que você faz? A gente faz uma função né, que faz essa conversão para a gente e toda vez que a gente precisar é, fazer essa conversão, a gente faz uma chamada a essa função. Então a gente economiza código, né? a gente codifica a transformação uma única vez e faz quantas chamadas forem necessárias as funções é, para que a gente consiga resolver o nosso problema. E como é que a gente é, constrói, né? Como é que a gente cria uma função em Python, pessoal? A gente usa essa sintaxe aqui, ó. A gente sempre começa, né? A, a definição de uma função com a palavra reservada, def. A gente dá um nome a uma função, tá? A gente dá um nome a ela, Tá? E aí a gente tem, depois, uma lista de parâmetros que especificam o que a função precisa para cumprir o seu objetivo. Essa lista de parâmetros ela pode ser vazia, ou ela pode conter um número qualquer de parâmetros sempre separados por vírgula. Uma vez definido o nome da função e a lista de parâmetros entre parênteses, a gente tem que né, colocar esses dois pontinhos e começar a inserir dentro da função os comandos que ela vai executar. Tá? Esses comandos sempre tem que aparecer dentro da função, tá pessoal? É, a gente vai lá, dá um tab para que esses comandos apareçam dentro da função. Um desses comandos é, que a gente costuma usar frequentemente, mas é opcional, é o comando return, que devolve o valor ao final da execução da nossa função, tá? Pessoal, esse nome aqui, o nome que a gente pode ter de uma função, ele segue as mesmas regras de nomes dados a variáveis, Ok, pessoal? Então eu posso usar qualquer caractere, pode ser minúsculo, pode ser maiúsculo, é, eu posso usar números como, é, como parte do nome da função, desde que não seja no início do nome da função, Tá legal? E eu posso usar também o um caractere Underscore. Aqui tem um exemplo de função, pessoal, bem simples, em Python, tá? Que eu chamei de tabuada set Observe, pessoal, que essa função ela não recebe parâmetro algum, tá legal? A lista de parâmetros é vazia, mas sempre tem que ter o um abre e o um fecha parênteses. O que essa função faz, pessoal, basicamente, depois de ser executada, é imprimir né, os múltiplos de 7, de 1 até 70. Como é que ela faz isso, pessoal? Bom, ela faz isso inicialmente inicializando uma variável n com 1. E aí, é, tem um laço aqui, tá, pessoal? Que eu não, não, você não precisa entender muito bem o que significa esse while n menor do que 11 agora, porque isso é o assunto da, da nossa próxima, do nosso próximo vídeo, tá legal? Mas o que esse ou n menor do que 11 faz é o seguinte. Ele vai repetir essas duas instruções enquanto o valor de n for menor do que 11. Tá? Então, ela vai repetir essas duas instruções quando ele n for igual a 1, 2, 3, 4, até o n igual a 10. E o que, é que são essas duas instruções? Bom, a primeira delas, pessoal, é basicamente uma impressão do valor n × 7, tá? utilizando como caractere final o espaço e não nova linha. Lembrando-se aqui do parâmetro n que a gente é, viu alguns slides atrás. E depois dessa impressão, eu vou incrementar a variável n de uma unidade. Então, uma vez executada essa função, né? Ela vai imprimir 7, 14, 21, 28, 35, sempre com um espaço, separando esses números. Bom, pessoal, é... é basicamente isso a aula de hoje, tá bom? Eu espero, sinceramente, que vocês é, estejam já treinando um pouco todos os conceitos que nós estamos estudando. Ah, é... Não se esqueçam de abrir o interpretador de vocês ou entrar no, no interpretador online lá no Jupiter e começar a testar é, os assuntos que a gente viu, né, pessoal, porque é sempre importante ressaltar que a gente só aprende programação treinando, ou seja, a gente só aprende programação programando. Então, não deixe de testar é, expressões lógicas, expressões relacionais, expressões aritméticas, e agora, criar algumas funções do interpretador para que vocês consigam ter uma ideia de como é que essas coisas funcionam. Até mais, pessoal, e obrigado aí.